O mundo é movido por tecnologia, por pessoas, por soluções. OneFlow, o primeiro software contábil 100% web e autônomo do Brasil. Criado a partir das melhores tecnologias e expertise em sistemas já consagrados no mercado contábil brasileiro com um só objetivo. Transformar tudo o que se conhece sobre gestão contábil. OneFlow é um sistema contábil autônomo e inteligente, desenvolvido para simplificar processos e trabalhar sem a interferência humana na realização de tarefas contábeis rotineiras permitindo que você, contador, atue de forma consultiva e proativa nas análises contábeis e agregue ainda mais valor junto ao seu cliente. Prático e eficiente, o sistema escritura, apura, valida, gera obrigações e contabiliza automaticamente, o que dá segurança e permite que a contabilidade seja realizada em tempo real. A primeira versão do OneFlow está disponível nos módulos Contábil e Fiscal para empresas de serviços do Simples Nacional que utilizam o ERP-OMI. Em breve, novas versões serão liberadas para atender todas as suas necessidades. OneFlow, eliminando a distância entre contadores e empresários, objetivos e metas, presente e futuro.